Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal Falando aí sobre o Flamengo, o Neto aí falando antes do jogo aí O Neto né, com a sua soberba né, é, como sempre né, secando o Flamengo antes do jogo O Neto aí falou que, falou muito de de posteira aí, você vai assistir o vídeo aí né E aí... E aí o Flamengo cala, calou a boca desses, desses soberbos, né? Então é isso. Já quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative a notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera, é muito importante, tá bom? Então, comemore nação, vamos comemorar, porque o TRI é nosso. Se Deus quiser, o bi Mundial pode vir pra gente. Se Deus, Deus, Deus quiser, se Deus não quiser. Invejo e é isso. Então, é, vamos pro vídeo. Vamos. Que isso, né? essa crise do Flamengo ela vai ser uma crise até o final do ano, porque é uma crise instaurada de uma maneira bem é, sólida. É uma crise que a torcida já vem pegando no pé. É uma, é uma crise de, de, de treinadores que são mandados embora de uma maneira muito forte. Só o que gastou de, de dinheiro em relação ao Flamengo de 21 milhões é o que pagou para as crianças é. que, que morreram de 20 milhões. O que, que você acha do Flamengo e se o Dorival Júnior vai dar certo? Dorival, para mim, não vai dar certo. Não vai dar joga certo? joga contra o Guiabá hoje. É o cachorro que atrás do rabo, né? o Flamengo, porque quando essa diretoria assume o clube, o Dorival vai lá. E de essa Deus mesma Deus. diretoria não quis o Dorival. E aí vem o Abel, aí vem o Mister, vem todos esses técnicos que passaram, o Domi, o Paulo Souza, o Rogério Sene, para voltar pro Dorival. Ou seja, não existe convicção, não existe planejamento. Acabou a temporada pro Flamengo. O Flamengo vai ter... Um ano sem nenhum título. Isso aí pra mim é, é certo. O Dorival é um técnico que eu Parabéns. gosto muito. Parabéns. Mas no ele Ceará, tinha... né? Deveria ficar no não, Ceará. Mas ele já tinha. O Neto, eu até dou um desconto pro Dorival, que é a primeira vez na carreira do clube. Ele não é como o Mancini, como o Guto, que troca de clube com uma grande frequência. É a primeira vez que ele faz isso. E ele confessou pra mim que ele tinha uma vantagem muito grande de voltar ao Flamengo. Fico triste porque ele volta num momento muito turbulento, que ele chega pra ser um bombeiro. Ele não chega pra ser um técnico pra e trabalhar. O um bombeiro só não o incêndio não. E ele só não vai ser demitido <risos> até o final do ano, porque não vai ter mais quem demitir. E todo mundo já percebeu que o problema não é só o técnico. Como começa é o jogador? Começa, começa na diretoria displicente. Na hora da confusão, na hora do furacão, o presidente Landi não colocou a cara. Depois, eu não vi presidente eu, eu ta, Lundin. Eu tava lendo hoje, Eu não viu? vi em nenhum lugar, Neto. O presidente não apareceu. Eu estava vendo hoje ah. que o, a maior... É, os maiores caras que, do, do Flamengo lá, que estavam junto com ele, que é um grupo muito forte, saíram. Uhum. Saíram é do Languim. Ele tá ficando isolado sozinho. E aí ele acredita nisso. E aí os jogadores do Flamengo hoje, eles deveriam saber que por sinal, o Dorival Júnior falou que vai dar telão em dois períodos. O que veio, Paulo Souza, quis dar telão em um período 8 horas da manhã. Nós falamos aqui, né, Veloso? É. Aí depois quis fazer telão. Que mostrou um telão. Não dá telão. Aí celular, não pode. Aí depois os caras, depois do jogo, iam ao jantar junto. Aí chega a mulher do rapaz, casado, aí chega aquele cara que é a namorada, que é diferente, né? Uhum. Aí a namorada chega lá no Rio de Janeiro, com aquelas mini saia. 50 centavos. 50 centavos. Aí chega a mulher do cara lá no fundo e fala assim, não venho mais, vem. Não me convida pra essa janta. Só teve uma gente. Você não vai jantar mais também você aqui. Você não vai jantar mais aqui também. Aí acabou. Mas jeito. aí eu te pergunto, Neto, como é que você vai buscar um técnico europeu e não quer que ele aplique a metodologia dele? Que tal perguntar como o técnico trabalha? Ou vai me dizer que eles assistiam os treinos da seleção da Polônia? Ah, oh, não assistia nada. Para, Tem... e como é que você traz o português que trabalha na Polônia para comandar um clube no Rio? Não deu tempo dele entender o Flamengo, o campeonato e, e os perna, adversários. Né? E ficou perna, o Paulo? Ficou Sul, ruim, né? mas... Chegou branquinho... Ficou queimado de sol lá do Leblon. Fala pra mim, fala de novo no meu ouvido, quem é esse Flafut, Flafute, Flafute, Fute, Flafute, Flafute. Era um grupo forte de conselheiros que a, a apoiava o Landim que saiu fora. Agora não apoia mais. Dois treinos, o Dorival Júnior vai dar dois treinos. Caiu! Eu acredito! Dois treinos no Rio, caiu! Deixa eu, eu te cortar a Sousa rapidinho. Pode, pode. Tá precisando, porque Isso. os erros individuais que a gente vai tá vendo, né? É a escolinha professor Raimundo, é sentar e desenhar. Ninguém eles aprenderam. Dois, porque no Rio não dá. Mas eu acredito que não É precisa. Precisa. É, por é por isso. isso, é, por isso que ele, é por isso que ele botou os dois. Ele precisa implantar o trabalho dele, já que o trabalho do Paulo Souto, porque o melhor trabalho que tem é o que dá resultado. Não adianta você vir e trazer o auxiliado Guardiola, bota ele pra trabalhar e o resultado dele não aparecer. Foi o que veio. Domené Torrinho, o Tom... terceiro é. colocado no foi campeonato da aqui. Nova Dos Estados Unidos. Unidos. É, foi torrado aqui. Então. O Dorival ele vai ter trabalho para poder, mas assim o problema, eu já tinha falado antes, o problema desse time do Flamengo não é só o treinador, é a diretoria e jogadores. Os dois juntos. Uma diretoria que não tem planejamento, rodou, rodou e caiu no um primeiro que mandou embora, como a Lívia falou. Os jogadores continuam o mesmo. Renovar o contrato dos caras mais dois anos. É. Então não, tem que dar uma Neto tem alguém é. para dar uma chacoalhada. Não, não alguém que muito... ah eu gosto do fulano. Então tá aí galera, esse foi o vídeo do canal O Neto com a sua sorbeba Com a sua sorbeba, né? Como sempre, né? Secando o Flamengo Ele seca A imprensa paulista, rapaz, eu posso entender Eu não, eu, eu, eu vou entender um negócio aqui A imprensa paulista, ela, ela seca o Flamengo De forma nenhuma Quer dizer, ela, ela segue, ela, a imprensa política Ela segue o Flamengo Como, como acontece ali não tá falando mal deles E o Flamengo são, são os maiores times Da América do Sul Não é esse Corinthians não que, que hoje tá uma boa equipe Que não tá Que foi visto na Copa do Brasil Que até empatou contra o Goiás né? Irmão, o Flamengo não é Corinthians não, né Flamengo não é Corinthians não o Flamengo não é Corinthians Então, é isso É. Ele falando sobre negócio, né Ah, Dorival Dorival não vai dar certo E não vai dar certo o que, cara? Flamengo ganhou o Libertadores aí ganhou o Libertadores aí Flamengo ganhou o Libertadores, ganhou o Copa do Brasil né? Pô, como é que é isso? Então a gente tem que, a gente tem que secar esses preços paulistas aí que ficam secando porque eles são uns bons secadores. Então é isso. Quero que você se inscreva no canal, Deixe o like, ativa a notificação para você não perder nada, compartilha para galera. Muito importante, tá bom? Faça nosso canal crescer, tá bom? É de graça, tá bom? Valeu, fui. 得了